pegar uma outra paisagem, a parte a traseira parte dela, e também nós já vamos encerrar esse vídeo, e vamos ao vídeo. Olá, boa tarde, amigos, eu sou Maurício Mofoca, hoje eu vou fazer um vídeo aqui que nós vamos é, deixar mais ou menos marcado, um lugar aqui para um posto artesiano, é onde vai sair uma construção.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 marcou a direção lá onde eu coloquei já uma pedra ó agora daqui como ela marcou essa direção aqui ela está posicionada falar. ela está posicionada aqui ó tá, as duas antenas tá igualzinha para lá é. então agora eu vou caminhar daqui para lá e